Bom dia, você quer saber como emagrecer de forma fácil, simples e correta? Saiba que, para você ter certeza que está perdendo os quilos do seu corpo, é uma, tem uma coisa muito fácil: vai no balanço da sua cidade, se pesa aí uma balança, dia 1 um, estava com 100 kg dia 5 está com 99 quilos, oba, tenho certeza que perdi um quilo, através do registro do Microsoft Word.